Para colaborar com a galera, levantar lista a lista para Luca Like, seguindo o tema e a dica que o nosso amigo Robson deu aí. Até queria ver a opinião de vocês, ver se é, isso funciona ou não, tá? Mas a ideia é, como que a gente vai aprender, que eu aprendi recentemente, como tirar os números de um grupo, qualquer grupo que você faz parte, tá? Do WhatsApp. Você clica lá com o direito, ali em cima, onde estão os nomes e os números, né? Se não tem salvo, tem só número o nome da pessoa, né? você clica lá em cima com o direito, vem aqui em, em inspecionar. Lá em inspecionar, você vai clicar aqui nessa área azul com o direito e editar HTML. tá? Ele vai ficar o cursor piscando ali, você clica, segura CTRL mais A, com o direito você copia, vai lá no Excel, na primeira coluna ali, A1, CTRL V, cola, Seleciona o primeiro, o primeiro, a primeira célula, vai em dados, lá em dados você vai. É, textos para coluna. Você vai quebrar né, eles. Vai deixar aqui na opção delimitado, se tiver em, larga, em largura de fixa, você deixa em delimitado. Clique em avançar. Deixa selecionado tabulação, espaço, outros, ali em outros você coloca uma vírgula ali, tá? É, aí clique em avançar. Aqui você tira de geral e deixa em texto. E clica em concluir. Tá? Beleza? Aí o que você faz? Você clica agora para colocar ele tudo na mesma coluna, né? Clica agora ali com a setinha para selecionar tudo. E aqui em dados. Eu esqueci onde vai. Ah, você clica aqui, verdade. Você clica aqui, tu seleciona tudo. É, Ctrl C, copia, né? Aí vai numa, numa, numa, embaixo aqui, no 4, no 2. Clica com o direito e vai aqui, ó. Em transpor. Transpor. Ele tchum, vai baixar tudo a galera ali, ó. Com o número de todo mundo. Aí você pode apagar o de cima aqui, ó. Excluir. Dá dois cliques aqui, ele abriu, ó. Tem todo mundo aqui, ó. Dá uma meditadinha, exclui o que você não quer e tal. O que é o seu também, exclui os nomes, se você já tiver a pessoa salva. Mas você tem o um número de todo mundo. Beleza? Eu não sei se isso é legal aquecer para... Lógico, depende também do grupo que você está. Eu tirei esses números de um grupo comercial, de, de comerciantes que tem aqui na minha cidade. Então, pode ser que, que ajude. Né? É, na hora de eu criar uma lista de lookalike. Só que aqui é só com os números de celular. Vê o que vocês acham aí. Eu estou tentando validar isso daí. Mas eu acho muito legal que você consegue extrair número, os números dos membros de qualquer grupo do WhatsApp. Valeu? Até mais. Deixe seu comentário aí e, e dá sua opinião em relação a isso. Valeu!